Vamos lá pessoal, esse aqui vai ser um vídeo de update rápido aqui do Price Action do Bitcoin. Nesse momento aqui eu tô vendido, o Bitcoin perdeu uma região importante aqui nessa formação, praticamente aqui de uma formação de ombro e cabeça e ombro, né? Ele perdeu esse fundo, então aqui eu tô shortando até mais ou menos essa região aqui, tá? E é onde eu vou voltar aqui a ficar comprado com o Bitcoin, vou mostrar para vocês por que aqui nesse vídeo. Então não se esqueça aí de deixar o like para apoiar o canal, leva um segundo aqui, tá? Vai me ajudar a fazer cada vez mais conteúdos. Então bora lá pro vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Price Action do Bitcoin. Vai ser um vídeo bem curto aqui, tá? Do que eu tô olhando aqui agora no curto prazo, porque a gente tá nessa fase de acumulação aqui, consolidação do preço, tá? Então, vai ter, tem muita, tá variando muito o preço aqui, tá? Muito volátil, tá? Então, assim, vou, né? Todos os meus, meus vídeos anteriores são importantes você ver, inclusive o vídeo de ontem, de anteontem, na verdade, tá? Que eu publiquei, falando aqui do cenário de, de, cenário de acumulação e de, de distribuição, tá? Aconselho você a assistir para entender um pouquinho mais aonde a gente está aqui com o preço do Bitcoin, tá bom? O gráficos mais aqui de, de longo prazo, né? Deixa eu até achar o gráfico de longo prazo, para entender que o que, que a gente está em jogo para o Bitcoin, isso é bem importante. Então, vou deixar o link aqui em cima também do vídeo de anteontem, tá bom? Vamos olhar aqui agora, no curto prazo, nessa fase aqui de acumulação aqui, na né? minha expectativa né? que a gente está na fase de acumulação, o que, que a gente pode esperar do preço do Bitcoin aqui para as né? próximas horas aqui, tá? Então, seguinte pessoal, eu entrei aqui na posição de short quando a gente perdeu essa, esse, essa linha aqui, ó, essa região aqui, esse fundo aqui que o Bitcoin está fazendo, a região dos 34 mil dólares, tá? É, e vou carregar aqui, tentar carregar né, a posição até a região aqui dos 32.600, tá? Essa aqui é a minha expectativa e eu vou mostrar para vocês por que aqui nesse vídeo, tá? E é, e um um pouquinho mais abaixo da região dos R$32.300,00, é onde eu vou tentar aqui uh, entrar a posição de compra, porque acredito que nessas regiões, mais ou menos, a gente pode, pode, pode ter uma, uma né, boa oportunidade de compra aqui, né? tem bons suportes para o preço do Bitcoin, tá bom? Então, vamos olhar o que eu, que, eu, que, eu, que eu quero dizer aqui. ó Pessoal, a gente teve essa formação, então, aqui que não foi né, tão assim bonita, mas a gente pode até contar isso aqui como ombro, cabeça ombro, tá? Não tá realmente ideal aqui, né? E o ombro, cabeça ombro não precisa ser realmente uh, extremamente bonito aqui, né? Fazendo um, exatamente essa formação, né? Como, como a gente vê nos gráficos, mas teve pra mim aqui ó, essa formação desse ombro, cabeça ombro aqui na região dos, teve com, com, uma, com esse pescoço na região dos, dos 34 mil dólares, né? Então aqui o primeiro ombro, aqui a cabeça, tá? E aqui a gente teve, então, o segundo ombro. Quando a gente perdeu essa linha aqui, ó, daí que eu entrei na posição, né, uma posição de, de short aqui. E vou tentar carregar o preço, pessoal, até a região aqui dos 32.600, tá? Apesar do que esse ombro, cabeça ombro aqui seria, né, a gente teria o alvo, Vou medir o alvo aqui desse, dessa formação. A gente teria aqui mais ou menos esse alvo aqui, ó, tá? Então, seria a gente, no rompimento aqui, a gente poderia buscar essa região aqui dos 31.600 dólares, mais ou menos aqui, tá bom? Contudo, pessoal, por que, que eu acredito que a gente não vai chegar nesse nível, né? É, porque assim, a gente tem, ó, a gente tem aqui o, algumas regiões importantes de suporte. Ó. A gente pode ver aqui no VPVR, a região dos 32.600 aqui, a gente pode ver que é uma região que tem bastante volume, né? A gente tem muito volume de negociação nessa região aqui, então eu vou tentar carregar o preço até aqui, tá? Essa é a minha expectativa, né? Deu uma, uma alavancada um pouco melhor aqui, vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Eu acho que vai ser um pouco difícil do preço voltar aqui, né? E desromper essa região dos 34. Então, eu botei meu stop um pouquinho mais acima aqui agora, né? A região dos 34.300, se não me engano, tá? E agora é o seguinte, pessoal, por que eu estou nessa região aqui dos 32.600 o VPVR? E também a gente tem a confluência aqui de duas, né? Duas linhas de tendência aqui importante, né? A linha essa LT LTB aqui que vem lá de trás, ó Tá? que o Bitcoin poderia retestar essa região, então ele poderia buscar aqui, ó, eu vim buscar essa região dos 32 mil e... Uh, 32.200 dólares, mais ou menos, né? E também a gente tem aqui essa LTA que vem aqui, ó, desde esses últimos dois fundos, a gente tem aqui ó, o fundo na região dos 28. 600 dólares, também esse fundo aqui nos 30 mil dólares, então a gente poderia retestar aqui e fazer um, né, um suporte nessa região também. Então, a gente tem do, confluência de duas, uh, duas linhas de tendências aqui, né? uma, uma LTB e uma LTA junto com o VPVR tá? nessa região, então, uh, e a gente poderia então fazer aqui de novo, fazer um, um fundo aqui ascendente para o preço do Bitcoin, tá? Essa aqui é a minha expectativa, olhando aqui, olhando aqui por exemplo, o gráfico de 4 horas, tá? Então, a gente poderia fazer aqui um fundo, fundo ascendente para o preço. Inclusive, se a gente olhar aqui um pouquinho, um pouquinho mais aqui em outro gráfico, seria esse gráfico aqui, ó a gente pode ver que a gente está fazendo esse canalzinho de alta, né? Então, a gente poderia buscar também essa região aqui, né? Buscar, o, buscar mais ou menos essa região aqui do fundo desse canal, que seria aqui a região dos 32.200, tá? Mas eu vou fechar uma posição aqui uh, de short, tentar fechar essa posição, ver se eu consigo, né? Uh, ter sucesso nessa posição aqui. Tentar fechar essa, essa região de short na né? região aqui dos 32.600 para poder garantir aqui, tá bom? Então, pessoal, antes de mais nada, não se esqueça de apoiar aqui o canal, tá? Deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal aí e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? Isso aqui é bem importante também para você realmente não aprender nenhum vídeo. Também se inscreva no canal de alertas aqui do Telegram, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui na aqui na descrição desse vídeo, também no comentário fixado. No canal de alerta, se eu não postar nenhum vídeo, eu vou deixar sempre para vocês aqui alguma análise, alguma coisa que eu estou de olho com o preço do Bitcoin. Ontem eu não fiz o vídeo para o canal, mas eu postei aqui um vídeo que eu fiz pelo celular para alertar vocês né para onde eu acredito que o preço pode ir. tá E até agora aqui está seguindo bem uh, o que eu estou esperando para o preço do Bitcoin, tá bom? E também, pessoal, para quem tiver experiência, não se esqueça aí de você uh, né, se cadastrar aqui na, na PrimeXBT, tá? A PrimeXBT tá dando bônus de até 50% de margem para você operar na corretora. Então, eu vou deixar aqui o link da PrimeXBT. Também tem aqui o um tutorial de como ativar o seu cupom e todas as regras para o cupom também, tá? Então, veja aqui as regras, entenda como funciona e opere aqui com cautela, mas só para quem tem realmente experiência com futuros, beleza? Vamos olhar aqui, então, mais o um gráfico de curto prazo. Eu quero mostrar para vocês outros níveis importantes, né, pessoal, que eu tô de olho. Aqui, ó, uh, o que, que eu tô de olho, então, para o preço do Bitcoin é o seguinte, ó. A gente perdeu, ó, a gente pegando essa, essa, essa retração de Fibonacci aqui, ó, desse topo que o Bitcoin fez na região dos 41.300 dólares, né, nessa região aqui, até esse fundo na região dos 28.600 dólares, a gente pode ver que a gente perdeu ó, essa região de 618 aqui, ó, de retração Fibonacci, tá? Então o preço veio aqui fazer esse fundo, né? Verifiquei aqui fazer esse fundo na né? região dos 28.600. Ele veio que testar essa região de 68, né? E não conseguiu ficar acima, né? Exatamente aqui, ó. Teve confluência com essa LTB uh, verde, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ele não teve uh, força para romper essa região. Ele poderia, pessoal, fazer um fundo aqui. Esse é o risco todo, tá? Dessa formação aqui, dessa desse cenário, a gente poderia fazer um fundo mais embaixo, tá bom? É, então, isso aqui é possível de acontecer, você tem que estar pre preparado para isso também, tá? Gerenciar o seu risco de acordo. Então, eu estou trabalhando aqui meus top loss aqui, não vou deixar essa top loss muito longo porque a gente poderia buscar regiões mais abaixo, mesmo eu acreditando nesse suporte na região dos 32 mil aqui, até os 32.200 eu estou acreditando que o Bitcoin pode ter um suporte legal, tá bom? E também, pessoal, vamos olhar aqui, ó, a seguinte, ó, nessa outra, outra retração Fibonacci que desse, desse fundo aqui, ó, Desse fundo até esse topo, a gente pode ver que o Bitcoin perdeu a região, uh, opa, desculpa, na verdade é desse aqui que eu estou lendo, tá? Desse último fundo que o Bitcoin fez aqui, ó até esse topo, a gente pode ver que o Bitcoin aqui, ó, ele perdeu essa região, a região aqui dos, uh, aqui da região de 50% de, retra de retração, né? E agora que ele poderia buscar essa região aqui, ó, dos 618, que está muito confluente, pessoal. Está muito bonito isso aqui, tá? Então, aqui, ó, vamos olhar de novo, ó. Região de 618, que é o número de ouro de Fibonacci, está aqui, ó, confluente com essa região do VPVR, na né? região dos, né? dos 32.600 dólares. Por isso que eu vou fechar a operação aqui, né, a operação de, de, de, de, de short nessa região, se eu conseguir, se tudo der certo, tá? E vou tentar é, no caso, abrir posições, posições de compra aqui, tá? De forma fracionada aqui nessa região, tá? Essa região que eu vou tentar um pouquinho mais abaixo, tentar aqui comprar nessa região, tá? Bem, a gente tem esse X aqui, na verdade, seria aqui nessa região aqui, a dos 32.200, né? Ah, pouco para cima também, para poder garantir, tá? E tentar carregar para cima. É isso que eu vou tentar fazer aqui agora, para o curto prazo. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou mostrar para vocês aí no próximo vídeo também, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje é isso, tá? Então, o que eu estou acompanhando para o gráfico do Bitcoin aqui agora no curto prazo. Uh, tem mais umas coisas que eu quero deixar para vocês aqui uh, também para prestar atenção. Por que que eu abri essa posição de short aqui, né? Vamos olhar aqui também o gráfico da. A gente tem também um gráfico aqui da dominância do Bitcoin. Ó. A dominância do Bitcoin, a gente está aqui também. Né? A gente teve essa queda do, da dominância. Agora aqui está tentando, né? A gente está voltando a, a dar uma subida legal. Tá? Vamos ver se a gente consegue. Isso aqui, quanto mais subir, pessoal, melhor, tá na minha opinião, tá? Porque daí a gente vai ter uma chance do Bitcoin aí conseguir, né? A gente tem uma chance desse mercado aqui, a gente não entrar num, num, num bear market, tá? Pra mim, quanto mais a dominância subir aqui, uh, mais menos arriscado fica as coisas pra gente aqui, tá bom? Mas também, se a gente olhar aqui, ó nos gráficos da, dos, dos uh, mercado financeiro aqui, a gente pode ver uh, a SP500, a gente tem aqui, a gente teve uma, uma queda hoje aqui na, na SP500 né? formando aqui até inclusive essa, esse padrão aqui, né? esse padrão aqui do, do homem forcado aqui né? então a gente tem essa ah, na verdade, esse padrão aqui da Shooting Star aqui, na verdade, desculpa. Então, esse padrão aqui formando, né? A gente tem, também tem aqui a Nasdaq, ó. A Nasdaq também caindo muito forte, né? Então, dois dias consecutivos de queda aqui, tá? Então, isso aqui pode mostrar que a gente pode ter uma entrada numa fase aqui, pequena correção nessa região. E, pessoal, a gente tem o índice do dólar nesse momento que ganhou muita força, tá? A gente ganhou muita força mesmo. E aqui o índice do dólar está indo retestar aqui uma... Vou uh... puxar aqui, ó. Seria uma... Vou puxar o gráfico de... É, inclusive essa linha aqui desse, é um gráfico mais de longo prazo, deixa eu puxar para o gráfico do semanal que a gente pode ver, né? a gente teve esse canal aqui que o, que o, que o índice do dólar está fazendo, a gente está testando agora essa linha do canal aqui também, tá? Vamos ver se o, o, o, o dólar consegue ganhar força. Praticamente a gente, a gente fez aqui ó, também o um fundo duplo do, do índice do dólar, ó. Então, isso aqui mostra que o dólar pode ganhar força também em relação às outras moedas. A gente voltou a desromper essa região dos 92, aqui 92 pontos, tá? Então, isso aqui para o Bitcoin também é um sinal negativo, por isso que eu entrei nessa região de short aí né? de forma um pouco mais tranquila e também vi lá que a gente estava com um long short ratio na região de 1.3, 1.4, tá? Então, é uma região neutra mais para bearish, tá? Então, pessoal, esse que eu tenho aqui, minha expectativa para vocês, né? Uh, para o curto prazo do Bitcoin, tá? Amanhã faça um vídeo mais completo aqui do geral também, mas acho que vocês já viram nos últimos vídeos. Então, assistam os últimos vídeos do canal, tá? Eu botei aqui, vou deixar os links para vocês ao longo desse vídeo aqui, tá? Porque a minha expectativa é que agora a gente está numa fase de acumulação do Bitcoin, tá? É isso que eu estou esperando aqui agora. A gente tem, apesar aqui desses, né, do, do, no curto prazo, a gente tem aqui os mercados aqui tradicionais, SP500, enfim, perdendo força. Eu acredito aí, com toda essa questão da inflação, problemas que o dólar está trazendo aí, né, com essa, com essa impressão de dinheiro, tá? Países adotando Bitcoin, a gente vai. É tá aí nessa fase de acumulação, as pessoas querem acumular o máximo possível de Bitcoin, as instituições querem acumular Bitcoin tá e, e essa é a expectativa que agora por curto prazo, que esse, esse bull market não acabou. tá Se a gente perder a região dos 30 mil dólares, daí a coisa pode ficar feia aqui mesmo tá e daí sim eu vou entrar aqui já no modo bastante bearish aqui, provavelmente só acionar stop loss e tentar né, uh, avaliar melhor aqui para onde a gente pode vir com o preço, tá bom? Então se inscreva no canal aí, ative as notificações, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço!